Olá, preparado para transformar os seus móveis velhos, aqueles monos que têm encostados lá num cantinho da sua casa, em algo totalmente novo? Eu sou a Cristiana e estou aqui para ajudar a descobrir algumas técnicas muito básicas para que possa transformar os seus próprios armários, a restaurá-los e ainda a melhorar a sustentabilidade da sua casa e também do nosso planeta, mas essencialmente para o ajudar a recuperar e também a manter algumas das suas memórias mais especiais. Para me ajudar, tenho aqui comigo a Guida Santos, a Guida que é a fundadora e a responsável pelo projeto de recuperação de móveis que se chama Oficina Monstros certo. e está aqui hoje não só para nos ensinar, mas também para nos inspirar, certo Guida? Exatamente, estou aqui para tornar as coisas mais básicas e para que as pessoas possam aproveitar tudo o que tenham em casa e pensem em primeiro lugar antes de descartar algum móvel que tenham e que possam reutilizar. Eu já soube que a Guida é uma apaixonada pela cadeira e pela cómoda da avózinha e que sempre que encontra <risos> é alguma na rua, apanha, recupera, é transforma. Isto sempre usando técnicas de mercenaria manuais e também recorrendo às artes, ofícios de, de antigamente, certo? Sim, exatamente. Eu nem, nem de propósito, eu trouxe estas mesinhas de cabeceira hoje que pertenciam à minha avó e que vai ser a terceira vida delas. Uh, é, é incrível porque nós podemos perfeitamente uh, reutilizar os objetos e transformá-los às vezes que quisermos. A madeira permite-nos fazer isto, é um material vivo e cada vez que nós temos uma peça da qual não gostemos ou que não se coaduna com aquilo que nós queremos, uh, nós por e simplesmente podemos transformá-la. Tanto a função quanto a parte estética, portanto é o que faz disso, uh, é, é isso que é apaixonante para mim, é que vezes sem conta se pode mudar uma peça e é extremamente fácil. É isso que eu venho aqui demonstrar hoje. Era isso que eu ia perguntar já de <risos> seguida. Antes de mais, acabei por não dar boas-vindas aqui uh, aos nossos dias da Casa Sustentável. Muito obrigada, sim, é um prazer e é, um, é, é mesmo muito importante que as pessoas percebam que nós não temos um planeta B e que tudo o que possamos fazer para colmatar qualquer falha anterior, que já tenha sido feita, porque não é possível porque ir mais fazer. atrás, que temos que arranjar sempre técnicas e formas de reutilizar tudo o que temos em casa. Ainda por cima, se vamos criar coisas novas, novas. e potencialmente criativas, só tem, só tem uma mais-valia, não é? Só é positivo. Então, o que é que vamos aprender a fazer hoje? Então, <risos> eu trouxe aqui estas duas mesinhas, e uh, um bocadinho no mote da culinária, trouxe uma que já está mais ou menos preparada, que podemos trocar a meio de, de, do nosso processo, e trouxe uma que está um, em cru. Digamos, estas mesinhas, a primeira vida, eram extremamente escuras, vocês todas, todos já devem conhecer, são aqueles móveis da avózinha, literalmente, da, da escuros com aquele verniz muito denso que ninguém gosta, que é extremamente brilhante e que não entra uh, muito bem a nível decorativo nas nossas casas. Eu escolhi estas mesinhas por uma razão uh, muito próxima, não é? Porque a tal coisa de perpetuar memórias. as memórias era, era incapaz de deitar as mesinhas fora. Isto fica um bocado alto porque nós estamos aqui a conversar, não? Se calhar até fica aí, podemos as duas. Um, e então, o que é que nós fizemos aqui? Um, eu tomei a liberdade de uh, pensar numa coisa que seria eventualmente interessante, que era de capar as mesinhas de forma mais rápida. Porque nós, mesmo quando sabemos as técnicas, às vezes gostamos de pôr à prova uh, outros Novo. caminhos que podem tornar-se mais rápidos, e então decidi colocar uh, interessante, uh, num. num uma decapagem que é de areia, uma decapagem muito fina, não correu extremamente bem como vocês podem ver porque é madeira e ela é mais adequada para metal, portanto foi um pouco agressiva e era um móvel que já tinha sido tratado para bichos, eu não sei se vocês conseguem ver os orifícios, um, e então conseguimos retirar a tinta verde que estava, uma tinta bastante sintética. Aqui começa a primeira lição, quando nós apanhamos um móvel, quando temos um móvel em casa, a primeira coisa a fazer é fazer um pequeno diagnóstico, é pegarmos na peça e nós mesmo sendo leigos, não percebendo nada de madeira, nós temos algumas perceções, que é pegar na mesa e verificar que a estrutura uh, é estável, que a peça não precisa de ser trabalhada uh, a nível uh, estrutural, esta uh, realmente tem muitas falhas, mas de estrutura está ótima, Uh, tem tudo, já retiramos as dobradiças e as ferragens, tentamos sempre reaproveitar ao máximo tudo aquilo que já existia previamente, não é? Se elas estão funcionais, não há qualquer motivo para tocá las Aqui descobrimos que por baixo ela já tinha sido uh, levado ao expurgo. O expurgo, uh, para quem não sabe, neste, nesta primeira aula de diagnóstico, nós vemos se existem alguns furos. Podem existir furos na madeira e se indica que tiveram insetos xilófagos e que a madeira pode estar comprometida da parte de dentro às vezes até comem estruturalmente o móvel portanto, convém atacar. Como é que nós podemos atacá-los? Podemos um, colocar aqueles líquidos um, anti-xilófagos que se colocam com uma seringa em cada um dos buracos de três em 3 centímetros e depois um, colocamos com uma trincha e passamos do móvel inteiro. Eu não vou fazer isso porque isto já foi feito numa das primeiras reciclagens desta peça que já é a terceira vez Uh, e uh, convém fazer um tratamento também, ao mesmo tempo, com o líquido que é uma câmara de gás. Isto é horrível dizer, mas a verdade okay, é que funciona okay. muito bem. Isto porque os bichos constroem túneis dentro de, do próprio móvel e o que acontece é que deixam ovos. Portanto, assim garantimos que matam as criaturas... Uh terríveis que comem as nossas peças. Atenção, eu sou amiga dos animais, mas estes animais em específico podem destruir a nossa casa. Se nós tivermos um piso de madeira, eles comem inclusivamente as tábuas de madeira, nós não é? precisamos de pensar na sustentabilidade Exatamente. da nossa própria casa, não é? Quer dizer, senão uh, corre um pouco mal. Então, usamos este líquido antixilófago com uma seringa, pincelamos o móvel todo com uma trincha com o mesmo líquido e mandámo lo para o expurgo. Existem algumas casas de expurgo que podem pesquisar no Google por todo o país e convém levar a peça não tratada ao esburgo para que penetre melhor e funcione de uma maneira mais duradoura. Isto é em é, é condição de sucesso e agem as duas e garantimos que o móvel não vai ser infestado novamente a menos que seja colocado ao pé de outro oh. móvel que já tenha, mas com certeza que isso não uh, irá acontecer. Pronto. Tratando a parte de verificar se tem algum problema de estrutura, se tem algum problema de bicho, vamos para a parte mais estética. Uh, e aqui abrem-se dois caminhos. Nós podemos fazer uh, um restauro da peça, que neste caso eu acabei de matar, não é? <risos> Literalmente, porque coloquei a peça no expurgo e comeu imenso do feriado. Mas estas partes, este, estas ações que fazemos a nível prático de testar também se tornam úteis. Imagina que isto funcionava, não é? Nós uh, não perderíamos horas... É uma horas, aprendizagem. <risos> não perderíamos horas a lixar um móvel. Portanto, também é positivo. Uh, então, aqui, a peça diz-nos o que devemos de fazer. Como o folhado desapareceu, como ela está imenso, imensamente texturada quando se passa a mão, uh, acho que a opção mais simples e mais eficaz será uh, pintar. Portanto, vamos pegar a nossa peça e vamos verificar isso mesmo. Não há nada a pular, a estrutura está ótima, então vamos passar, Cristiana, à parte uh, mais da massa Muito e vamos bem. começar a tapar estas pequenas fissuras que vocês veem aqui nesta porta, que também temos especialmente aqui no tambo, eu se calhar tombo, para vocês conseguirem ver melhor. E vamos abrir aqui um betume e vamos começar a colocar. Guida, eu tenho só uma questão aqui sim. inicial. Ah, Neste caso de diagnóstico, nós descobrimos que, qual era a madeira que tínhamos aqui à nossa frente. Exato. Há vários tipos de madeira que são diferentes, nós não podemos... Uh saber se, sim, se é uma pergunta pertinente. não até a base, é? Exatamente. Quando nós temos uma peça, a, a, a priori, a primeira vez que tocai nesta peça, ela só tinha verniz, portanto, o verniz é algo translúcido que nos permite ver o veio e, através do veio, nós conseguimos perceber que tipo de madeira uh, é que é. Neste caso, uh, é maioritariamente de mógono, mas também vemos que é esta madeira mais avermelhada, mas também vemos que tem algumas peças de carvalho, como é o caso desta desta gaveta, que é bastante mais clara. O que acontece, em muitas das peças antigas, é que, como em todas as peças de mobiliário feitas à mão, é que uh, todas foram levadas a cabo de várias madeiras diferentes e o que acontece quando juntamos várias madeiras é que tem tonalidades diferentes e as pessoas esteticamente não gostam de ver uma perna amarelada, com um tampo avermelhado e então o que acabam por fazer é aplicar uma velatura um, uma, é uma velatura, que, uh, para quem não sabe é como se fosse uma tinta mas não é opaco, é algo translúcido é uma espécie de corante que deixa ver o veio da madeira e dá apenas alguma cor e Isso permite que nós uh, conseguimos alguma homogeneidade na madeira, então é como se tingíssemos tudo quase da mesma da cor, mesma. e ela fica bem mais uniforme, o que esteticamente facilita o facto as pessoas muito. gostarem ou não da peça. Neste vamos caso não vai ser tudo. preciso, <risos> Então, uh, Neste caso, como nós vamos pintar, vamos uniformizar tudo com um primário, portanto vai tudo ficar uh, branco, que é a cor, normalmente a cor que os primários têm, para poder receber uh, qualquer tipo de cor de tinta. Mas antes disso, vamos nos preocupar Em com... tapar todo tipo de fissuras Exatamente. que tem. Exatamente. Fendas, fissuras, pequenos buraquinhos do bicho, vamos tentar tapar ao máximo. Eu confesso que a madeira ficou, assim, algo, um, eu não sei se vocês conseguem ver, estriado, assim, nos veios, mas uh, eu confesso que até gosto, desde que nós passemos a mão e ela esteja, uh, esteja lisa, não é? Que dê os móveis não se afadam, mas é, é bom termos os móveis lises em casa, não se é? Se nós não, não gostarmos e preferirmos o móvel liso, qual é a solução? Liso, lisinho, sem o texturado. É pegar numa lixadara <risos> e passar uma lixadeira em todo o móvel. Um, aliás, se nós quiséssemos mantê-lo e não o pintarmos, uh, envolveria um pouco mais de trabalho, mas não, é, não seria de todo impossível. O que nós... Um, Enfrentaríamos aqui, era um trabalho mais minucioso, mais trabalhoso. Por exemplo, um, e nós vamos pôr uh, algum betume antes do primário para uniformizar a superfície e poder pintar. Aqui teríamos que escolher betume ao tom da madeira. Este é mogno, Colocaríamos mogno e assim por diante, consoante o, o tipo de madeira do móvel. E poderíamos restaurar isto mesmo estando bastante estriado e bastante seco. Esta peça é um exemplo ótimo do trabalho que temos pela frente porque Está tão seca e é tão antiga que qualquer coisa que coloquemos ela vai, vai, uh, tão absorver. Que vai absorver rapidamente. No caso se queremos restaurar, também havia essa hipótese e eu acho que tu até trouxeste alguns produtos. Sim, exato. Como vamos pintar? Vamos colocar uh, um, um betume aqui. Vamos começar, se calhar, fazemos assim: começo Bom. por por aqui e tu o pões no tampo e assim Pode conseguimos. Ser. Sim, utilizamos este só tom da madeira quando queremos. Uh, igualar o tom, eh, mogno, pinho, carvalho, eles são misturáveis entre si, têm a mesma complexão, portanto, vocês, se comprarem dois, chegam àquela cor, exatamente à cor da vossa madeira E a forma mais simples, misturam e aplicam. Nós vamos aplicar vamos. um neutro para conseguir depois pintar. Que, ah, se calhar vamos utilizar este, que é mais pequeno, e de é. estar a abrir uma lata. Tentamos poupar de todas as frentes, não é? Se é Não precisamos de, de todo. E aproveitar tudo aquilo Exatamente. que temos em casa, por exemplo, em termos de, de ferramentas. Sim, eu acho que há, há algumas ferramentas que as pessoas não têm em casa, nomeadamente para colar, que são aqueles grampos maiores, porque a cola precisa de, de algum ponto de contacto, mas tudo o resto, uma espátula, todas as os utensílios para retirar e pôr ferragens também têm, luvas e plásticos também. e algumas trinchas, toda a gente já pintou paredes sim. de casa e então, sim, dá para é, é possível reaproveitar. Então Tens aí uma espátula, Tenho aqui a espátula. do lado. Então, ficas com uma, eu fico com outra. Ah, Olha, podes. Esta. sim, se calhar esta é mais tipo universal, e então podes utilizar essa, acho que é mais fácil. Então, colocamos assim, pões um bocadinho na espátula, na ou espátula. no dedo, sim, o dedo, é bom ter esticado o dedo, porque ele não <risos> é, é a, a minha ferramenta, às vezes nos cantos e em sítios que vocês não consigam chegar, o dedo é ótimo, estão de luvas, isto também não é um produto químico que faça mal, portanto, podem Podemos utilizar o, perfeitamente. Podemos na mesma. Exatamente. Senão, também existem espátulas com, com várias direções. e adaptadas aos cantos. Então, se calhar vamos começar por aqui. Estás a ver estas zonas Sim. em que o folheado saltou, estas mais flagrantes, e vamos começar a aplicar. Guida, o que é que eu faço agora? Então, é só passar então, com a espátula é, então, olha, como eu mostrar. quiser. Sim, a direção aqui é um pouco relevante. Okay. Tu só tens que tapar de buraco, ou seja, retirar o dentes. Lembrem-se sempre que quando colocam uh, o betume tem que ser para colmatar uma falha. Mas não coloquem a mais. Um, estamos a gastar produto a mais e, em segundo lugar, tudo o que é colocado a mais uh, vai ter, ter que por... ser lixado. É, não é? Portanto, uh, se, colocarmos... Toma, toma. se colocarmos a mais vamos ter que retirar. Uh, então, eu trouxe a segunda mesinha. Por este motivo, porque um, isto é um trabalho simples de executar, vocês conseguem perfeitamente fazer isto em casa, mas demora algum tempo, portanto, para vos ilustrar a etapa seguinte, uh, eu tive que trazer outra mesinha, que demora algumas horas a secar e às vezes uh, mesmo de um dia para o outro. É assim, se eu estou a conseguir... Eu acho que qualquer pessoa lá em casa vai sim. conseguir também. <risos> é muito simples. Não, eu acho que é simples, sim. É passar nas fissuras e retirar o excesso, nos buracos, etc. Que não queremos móveis esburacados e tornar a superfície mais mesmo, uniforme. Só mesmo quando estiver bem seco é que nós podemos sim, lixar, correto? Sim. Bom, eu não sou muito boa a parte dos desperdícios. <risos> este espato dá um bocadinho. Quer dizer, eu deito a grana. Se calhar grande. é um bocadinho Fiz mais. de propósito, claro. só para eu <risos> brilhar-se. <risos> Acho como... que não foi isso que então. Foi a não, prática. Como a prática é normal... Esta é melhor até para tirar. Para colocar essa é mais uh, adequada, okay. que é mais fininha, mas... Pronto, temos aqui algumas estrias Eu não acho flagrante e acho que até é interessante o facto de estar pintado e tu conseguis ver que é estriado e, e que tem vejo, faz parte da história. Para não ficar um caixote, não Sim. é? Porque senão seria uma caixa lacada. Acho que é bastante... até mais ilustrativo. Também uma terapia aqui, então. não é? é? É engraçado, toda a é. gente que trabalha móveis diz isso até uh, nos workshops. Toda a gente diz que está sem pensar em nada. Eu acho que trabalho, é normal fazes isso, não é? Te canalizas para as mãos e depois a tua cabeça fica mais limpa, não desligamos não é? completamente de tudo o resto. Portanto, vamos acabar as mesas e ficamos aqui a tarde toda. Ah, seria que sim, <risos> temos é que deixar secar aqui para vamos poder então lixar. Sim, uh, na etapa seguinte, sim. sim. Então, vamos só deixar aqui mais ou menos tudo parado, que é para verem mais ou menos, como vêem, nós conseguimos colmatar aqui as falhas quase todas do tempo e passamos apenas alguns. está bem que foram quatro maus, não é? Cristiana, obrigada, mas é uma tarefa moderadamente simples e conseguem fazer com alguma destreza. Não implica assim muitos conhecimentos. Claro que, claro está, que não vamos fazer só isto no tampo. Vamos fazer, estender isto para todo o resto da peça. Portanto, todas as junções que temos em... A peça é construída por... Uh pequenas áreas de madeira diferentes e sempre que há vai haver uh, uma fissura. Normalmente as pessoas dizem ah, como vai pintar não se vai reparar nada. Pelo contrário, quando nós mais. pintamos, nota-se muito mais que, se tiverem madeira maciça, nós não reparamos que todas estas junções são pretas. Depois de aplicarmos o primário como é branco, até vai ressaltar uh, um pouco mais. Agora passamos aqui para a nossa mesinha. Já preparada? Passei do forno? Sim, exatamente. Então, Uh, nós aqui aplicamos o, o betum, uh, aniquilámos todas as fissuras, fendas e alguns buracos que pudessem haver e, a seguir, o, praxi, o, o próximo passo seria uh, lixar. Uh, as lixas funcionam muitíssimo bem em tudo e, e é um pouco uh, irónico dizer isto porque ninguém adora lixar. eu Há pouco, quando disseram uh, para decapar o que é que seria preciso, nós podemos decapar à mão, mas uma mesa 100% pintada, é bom que tenhamos algo um, elétrico, uma um, um ferramenta um bocadinho que seja mais rápido, porque senão vamos passar muitas horas. Se bem que, é como tu dizes, se é nos sentimos bem, é, é terapêutico, nada contra. e, e toda Portanto, a gente também poderá... da dimensão e do tempo exatamente. que a pessoa tem para executar. Então, quando nós temos, uh, por exemplo, esta mesinha estava pintada de verde, e era um verde sintético bastante difícil de tirar, o que acontece aqui é... Um, temos que aplicar uma lixa e a lixa tem que ser o quê? Quanto mais baixo o grão, mais uh, abrasiva é a lixa. Portanto, neste caso, é nós, temos... Exato. Aqui. nós temos aqui uma lixa 80, que uma é lixa adequada para madeira é o máximo, há também 60 e 40, um pouco mais adequados para ferro. Sendo que quando há tom sobre tom, ou seja, muitas tintas, as peças antigas, os bancos, por exemplo, às vezes têm três, quatro de mão de tinta e nós podemos usar uma lixa mais abrasiva com a lixadora. Esta é, esta... Esta é uma lixa 80 e que permite que nós tiremos o acabamento anterior e fica exatamente com este aspecto. Lixamos até a tinta se soltar. Uh uma pergunta também pertinente temos que tirar a tinta toda? Não, não temos para pintar uma peça se aqui tirei porque já vos disse que fiz aquela experiência a ver se funcionava, mas na realidade quando temos uma peça pintada o que temos que fazer é só retirar o brilho, ou seja se a peça é setinada ou brilhante temos que passar a lixa de forma a que quando olhamos para a peça ela fica sem brilho o que é que isso vai permitir? Vai permitir que, a seguir, quando aplicamos o primário, haja aderência. Pronto, exatamente. Daí aquelas tintas gizadas que vocês também têm, essa gama, um, tipo chalk paint, não é? Sim. Funcionam muito bem, porque são mate e criam aderência na peça. Para pessoas um pouco, não digo preguiçosas, mas para peças extremamente cansativas, como aquelas arcas trabalhadas, em que nós já sabemos que Sim, vamos perder três esteja. dias a lixar, é uma boa opção para, para pintura. Aqui neste caso, então, uma peça pintada, só temos que retirar o brilho. O passo seguinte é exatamente o mesmo, aplicar betume quando é necessário e primário em seguida. Pronto, a lixa 80 serve para isso. Vamos usar lixas em, em todo o processo durante durante o início até o fim. Que tem até a finalização. Um, um Vamos ir adequando o grão exatamente. exatamente. Queremos decapar, usamos um 80, uma 100, às vezes uma peça que tenha só verniz, uma lixa 100, 120. A melhor maneira é comprar a lixa, retirar um pedacinho e experimentar. Se arriscar apenas o, o acabamento e não a peça e não a madeira, se não vos Imaginem, uh, tiram uma, agora é realmente ingrato, não tem aqui. Ah, mas tenho aqui um, um pedaço de tinta. Então, o ideal uh, é tirarem um pedacinho de lixa para experimentar, dobrarem e adequarem o um sítio. E quando vocês passam, verificarem que tiram uh, o brilho sem, muito, sem muita força de pulso. Não têm que estar aqui imenso tempo e não chegam à madeira. Porque errar no grão da lixa, o que é mau, é quando têm um verniz e mal passam a lixa, riscam imediatamente o grão da madeira. Mas vocês têm essa perceção, passam com a mão e veem... Vê... Uh, e neste caso, 80% é ideal para pintado, 100% 120% para uma de mão de, de verniz. Uhum. E quando tem cera, é um pouco mais complicado porque é uma gordura. E a gordura uh, agarra o grão da, da, da lixa. Então. E então, o melhor que temos a fazer é lavar primeiro o móvel. Porque a madeira pode ser lavada com um produto uh, neutro. Há uh, aqueles produtos líquidos mesmo para o chão, que servem para a madeira, servem também para os móveis. Lavamos primeiro metade da gordura vai saindo e depois já podemos ir com a lixa, para não estarmos ali três, quatro horas afincadamente a lixar. Pronto, então, esta é perfeita para decapar. No processo seguinte, nós vamos aplicar, íamos aplicar o primário, também podemos fazê-lo, se calhar é interessante aplicar o primário numa se das... Se calhar aplicamos Sim, um primário. mesmo aí. que seja Sim. numa gaveta, para perceber a melhor... Qual é o efeito e como é que se faz? Ai, desculpem o barulho. E normalmente em cada uma das embalagens da pasta diz o tempo necessário para Sim, secar? Sim, todos os produtos têm o tempo de secagem, como é que é utilizado e aí é que não convém mesmo extrapolar. Quando nos dizem que um tempo de secagem demora 4 horas, convém mesmo respeitarmos esse tempo de secagem, sob pena de depois o resultado final não ser... Ótimo, não é? vai mesmo o que respeitar isso. Sua... O que acontece muitas vezes, e que os clientes por vezes vão, vão questionando, é então diz quatro horas, eu posso deixar de um dia para o outro, porque é mais tempo e, portanto, vai facilitar. É possível? Uh, não, não, não creio que seja assim. Na realidade, as quatro horas têm que ser cumpridas e às vezes também tem que se usar o senso comum. Por exemplo, há velaturas que dizem 6 ah, horas e nós no final das 6 das horas vamos pôr a mão e como são sintéticas estão a colar como mel. Então temos que ter essa sensibilidade Exato. para perceber que se calhar não são 6 e nesta peça específica serão mais. Mas se diz 4, isso nos parece esteticamente pronto, não é? E se nós colocamos Posso a mão e está... Passo Sim, exatamente. O que eu queria frisar era não, ah, não ah, tentarmos extrapolar passos ou... Ah, se diz quatro, esperarmos só duas porque é mais fácil. Não, porque é melhor o resultado não fazer. vai ficar. Sim, exatamente, não vai pode ser comprometer. Medo. Pode não comprometer. Sim. Uh, é interessante fazer essa experiência se vocês tinham para isso e depois voltarem atrás. Mas na realidade uh, os testes já foram feitos, não é? E portanto a partir há sempre a possibilidade de voltar Exatamente. atrás, portanto podem testar. Exatamente, podem. Não, podem testar. Pode não funcionar e terem que o máximo Sim. que acontece terem que reaplicar. Mas na realidade uh, se já foram feitos testes, não é? E se já foi verificado Sim. que são quatro horas convém respeitar. Às vezes poderá ser menos, mais, mas menos nunca. Tempo a mais, não me parece que seja... não. É bom passar não, baita o bite é para seguinte. Isso. Então, uh, se calhar vamos testar aqui o primário nesta gaveta, para também perceberem que é super fácil de utilizar. Ah, é aqui, não é? As luvas não facilitam às não. vezes, não é? é isso. Ok. Está ah, perfeito. Não agitamos. Um passo importante. Convém agitar e convém também, com um, um pau, mexer. Neste caso, o primário não é um bom exemplo, mas nas tintas que têm pigmentos e que são afináveis, às vezes o pó fica depositado no fundo e agitar não é o suficiente. Portanto, é bom agitar. a Cristiana, ajuda-me. <risos> Se, a... Se calhar aqui com a ponta... É as luvas, não facilitam, pois não. Mas já está. Acho que está Pronto. Vou fazer aqui uma batota e vou pegar uma chave para mexer. Acho que toda a gente Porque faz acho... isso Sim, lá em casa. exatamente. Pronto, podem utilizar aqueles paus do sushi e das espetadas que guardam às vezes até para as plantas. São ótimos para Com mexer bela a tinta. São Sim. Sim. <risos> Sim, claro. E aproveitar tudo aquilo aqui que, que temos em casa. Estamos mesmo aqui nos dias da, Sim, da casa sustentável e é essa a ideia que queremos passar Com a quem está é a ver é aproveitar tudo como os plásticos da lavandaria para poderem forrar a mesa ou como roupa velha já não e confortável, exatamente, para podermos levar a cabo uma transformação sem estragarmos absolutamente nada. Então, vamos... Antes de calhar, passamos para o passo seguinte, já temos uma, uma questão. Boa. Aproveito também para dizer, toda, todos aqueles que nos estiverem a ver, se tiverem alguma dúvida, vão colocando nos comentários, estamos aqui para, para dar resposta, ou durante, ou mesmo após o workshop. Então... Uh, Sara Coelho pergunta-nos, em vez de líquido para lavar o móvel, podemos utilizar acetona? A acetona, não. <risos> não só então. porque me apetece, não. Não porque é um pouco agressivo e depende do móvel, depende de... A acetona é um pouco inflamável, portanto, se tiver um, um verniz que seja sintético, não vai correr muito bem, vai ficar extremamente manchado. Uh, às vezes, utiliza-se alguns tipos de diluentes que são um pouco mais um, menos abrasivos, e não são tão invasivos para madeira. Se for um móvel de folhado, se tiver um acabamento de verniz sintético, é inflamável e pode manchar. Manchar ao ponto de depois o restauro. No caso de querer um não restauro, por exemplo, uh, ser mais difícil de concretizar. Portanto, prefiro uma coisa neutra, que parece que não está a dar uh, um, resultado Boca. nenhum, mas que depois, com uma escova, Uh, podem usar uma escova só tem é que ter um, uma coisa em atenção todas as madeiras quase todas são laváveis sendo que as mais resistentes são ainda mais um, resistentes como não me indica com o pinho as madeiras mais rígidas mas a grande questão é um, lavar toda a peça e deixá-la secar muito bem, porque a madeira vai impregnar de água uh, e depois convém que seque totalmente até podermos fazer o que quer que seja. Mas de resto, acho que produtos abrasivos, só quando temos manchados em tampos e queremos, por exemplo, resgatar só o tampo, só aquela área específica, e aí sim, utilizamos... Uh, uma espécie de solvente que é adequado a cada tipo de produto, portanto se usamos um diluente sintético, um, aliás um verniz sintético usamos o um diluente sintético, se usamos um verniz soloso um diluente soloso e isso usamos um aquoso, um produto uh, bem mais neutro como o líquido que eu estava a dizer o líquido que eu estava a dizer para lavar serve melhor para, quem tem, para o que existe de cera que são uh, mais gordurosos existem muitas é. vezes esse tipo de produtos até mesmo uh, para desengordurar o chão exatamente, das casas nós podemos, se lá em casa podemos aproveitar exatamente, o mesmo sim, é perfeito esses, esses líquidos todos comuns que existem em casa não vale a pena citar marcas é são todos adequados e com uma escova uh, incisivamente lava-se o um móvel na perfeição Uh, aqui a grande questão é não colocar nada muito abrasivo que depois uh, possa correr o risco de estragar a superfície, nomeadamente se for folheado, este já está um pouco atacado, não se topa, mas só tem um ou dois milímetros, se nós vamos colocar um produto muito abrasivo, o que pode acontecer às vezes é uh, ficar estragado, não é? E depois já não é reversível o processo. Okay. Uh, neste caso, utilizamos os... os os detergentes e tudo mais, para coisas que têm óleos, como há imensas pessoas que usam óleo de cedro, que é uma coisa que não se deve colocar nos móveis, porque deposita muito pó, ou as ceras, que são adequadas, mas que têm que ser reaplicadas. E cada vez que reaplicamos a gordura introduzida, a madeira absorve, e se quisermos mudar um, o acabamento, tanto para tinta como para verniz, temos uma camada de gordura que temos que retirar, que retirar e o produto, a solução é perfeita para isso. Ok. Passamos vamos, começar, a então. vamos passar à ação, então. Então, vou-te dar aqui uma trincha. Vou-te dar, não, vais-te dar -te E como é que costumamos fazer? Uh, não diluo o primário. É, o primário é algo grosso e é suposto ele preencher algumas um, deficiências, vá lá, que, que possam existir na, na madeira, como algumas irregularidades e alguns furos. O que costumo fazer é utilizar direto e pegar numa trincha e fazer os recortes. Os recortes que tu vês que não podemos fazer com o rolo, porque o rolo são superfícies mais a direito. Então vou fazendo todos os recortes que existem Neste Mega caso, Guida, hum, nós escolhemos aqui uma uma trincha que tem uma cerda muito macia. Sim. Uh, podemos usar qualquer tipo de trincha? Nós podemos usar qualquer trincha, mas estas são mais adequadas para produtos aquosos. Aqui comprometemos uh, sempre, aliás, isso é um ponto muito importante, nós utilizamos só produtos aquosos uh, numa primeira abordagem. Se virmos que não funciona, porque hoje em dia todos os produtos aquosos sim, têm tem uma durabilidade uma, uma, Sim, durabilidade porque... e e a nível de, mesmo de aspecto estético no final, igual à dos sintéticos hoje em dia. Portanto, só convém usar sintéticos quando os aquosos não colmataram as falhas. Nomeadamente, vamos pintar esta gaveta com primário. Se surgir alguma mancha que não é coberta pelo primário aquoso, podemos partir para um primário, aparalho sintético, algo com mais consistência. Mas se isso não acontecer, não vale não a pena. Não vale a pena, estamos vamos a utilizar... manter o planeta. Exatamente. Estamos a a utilizar produtos em vão e depois temos que utilizar a máscara porque estes são amigos do ambiente, ambiente. E, e nossos, mãe. Portanto, não temos que usar a máscara não tem quase cheiro e se cumprem a função não vale a pena utilizarmos produtos sintéticos vamos aplicar uh, com esta trincha, gosto de aplicar uma trincha mais fina e com as cerdas mais macias para não imprimir padrão normalmente quando passamos a trincha há umas trinchas pretas mais rígidas o que acontece é que. Um... Fica a marca. Exatamente. Este Como o é um produto não é assim tão grosso quanto o sintético, quando tu deslizas a trincha, fica ali uns riscos e depois, antes da tinta, vai-se uh, vai topar. O que é que queremos com o primário? Queremos proteger a superfície, queremos cobrir toda a superfície para que fique mais homogénea, pronto a receber a tinta e para que a tinta tenha o máximo de durabilidade possível. Sim. Devemos sempre aplicar o primário, não vamos ser preguiçosos e passar a esta eficiência? sempre, sempre nesta perspectiva de queremos um móvel pintado quase lacado. Sim, se nós tivermos uma peça extremamente complicada, um louceiro com aqueles acabamentos que passamos horas, semanas a fio, <risos> a lixar, podemos optar por um okay. chalk paint e aplicar diretamente, fazer só uma lavagem no móvel e aplicar e diretamente. Aplicar por isso é que costumo dizer, às vezes nós temos um plano para as peças, mas são as peças que escolhem o plano que nós temos à que aplicar. À medida ter, que vamos descobrindo aquilo que está na raiz. Portanto, também temos que nos render um bocadinho às evidências. Pronto, basicamente é fazer deslizar o primário em todos os recantos com a trincha. Esta é a pior superfície que eu poderia ter escolhido, por acaso, porque está super rugosa, super seca e demora um pouco mais a absorver. E absorve também um bocadinho mais, é? Não é, é isso mesmo. Temos que pôr mais produto inclusivamente. Pronto, uma vez que nós uh, façamos todos os recortes, já podemos trabalhar as áreas com mais facilidade e podemos passar ao rolo. Agora o rolo, que é um rolo é um de espuma por... Sim, então, é assim, isto, isto é mais uma, mais uma vez a experiência ao falar. Há imensos rolos, há aqueles rolos flocados que até são mais caros, não é? E sim. que supostamente um, anunciam um aspecto lacado. Mas o que eu reparei, que foi ao longo dos anos a experimentar rolos, os de aspecto flocado, que são os mais caros, parece que deixam uma textura. Parece que estamos a pintar e que não é madeira, fica tipo MDF, fica assim um manchado... Não é logo perceptível, mas eu não gosto. Estes uh, não deixam qualquer uh, resquício. Fica completamente nisso. E consegue espalhar melhor Exatamente. e também utilizar a tinta até ao fim. Sim, certo? e são laváveis, são ótimos, reutilizáveis uh, N vezes, não é? E, portanto, são os, uh, são os rolos para produtos uh, aquosos de eleição. São os que mais gosto e são os que eu sempre, e ainda por cima são os mais baratos. E são os mais <risos> Portanto, é perfeito. Então, agora vamos verter um bocadinho do primário para um tabuleiro. O suficiente só para pintar a gaveta e para vocês perceberem qual é a dinâmica. Agora a Cristiana vai pintar aqui a gaveta. Super fácil. Nós vamos mergulhar o rolo até impregnar de primário e retirar o excesso. E depois já estou pronto a pintar. É alguma direção específica não. que deva... Uh, aqui é Há muitas técnicas, boa, há muitas pessoas que pergunta. falam que tem que -se aplicar assim. Normalmente, não, normalmente, quando nós aplicamos produtos de restauro, ou quando estamos a decapar com uma lixa, convém uh, respeitar sempre o sentido da direção do veio. Por exemplo, aqui estão quatro, é um bom exemplo, estão quatro folhados uh, distintos colocados. Este está nesta direção, este está nesta, este nesta. São quatro Portanto, direções nunca... diferentes e aqui outras. Portanto, quando lixamos, se queremos restaurar, queremos... Que uh, a lixa esteja sempre no sentido do veio, porque a madeira tem uma espécie de pelo e sempre que contrariamos o veio, o pelo vai ficar uh, alterado e quando vocês passam com a mão vai ficar extremamente uh, rijo e áspero ao toque. Vês, não Mira, é, falha é suposto tua, passar novamente porque é, é absorve-o totalmente. Imecável, e não, não é falha, okay, é falha é de gaveta. é Ela está sedenta de produto e está extremamente seca, então temos que colocar mais produto e fazer mais pressão. Mas o ideal é como estavas a aplicar. Uma passagem em madeira comum, que não esteja assim tão estragada, uh, aplica-se e fica logo completamente coberta. Aqui custa Eu um a custa um bocadinho com mais. Tinta. Estou a fazer um bocado de pressão, mas não é da tinta, é mesmo da superfície. Pronto, o ideal é cobrirmos a superfície completamente. Em todos os sítios. O primário funciona como um tratamento e também um, uma base perfeita para receber a tinta. Pronto, basicamente, fica assim. Agora vamos colocar o resto da gaveta. Mas já sabem, escolher sempre produtos aquosos, sempre que é possível. E se estes não falham, o melhor é manter os aquosos sempre. Porque são mais inofensivos e são extremamente duráveis e tem uma performance igualzinha aos outros, portanto, hoje em dia não há uh, motivo para usar, a menos que sejamos um marceneiro com mais de 70 anos, que é difícil mudar a opinião deles, mas a verdade é esta, é que os produtos aquosos são cada vez melhores e são muito mais fáceis de utilizar, podemos estar aqui a conversar. Não vêm ao um mesmo cheiro... Exatamente, e depois lavamos e não é uh, algo nocivo para os peixes, é. para os mares e, <risos> e para a natureza, portanto, é só pontos positivos. Exatamente. Pronto, isto está extremamente estriado, como vos digo, estou a fazer aqui alguma pressão que é desnecessária em peças, em peças comuns, mas que aqui obriga, não é? Normalmente, às vezes, em peças que estejam em bom estado, nós optamos até por não pintar integralmente. Pintamos o exterior e o interior, se estiver bem, pintamos Muito até bom. só as frentes e aqui esta parte que lateral. Fizeram. Sim, exatamente. Porquê? Porque estas eu sei que correm bem aqui na, no móvel, mas muitas vezes o erro crasso é pegar numa gaveta ou numa peça que tenha gavetas e depois pintar e depois ela já não entra, não é? Porque na realidade nós estamos a pôr uma de Outra um de camada. Primário, duas de tinta e às tantas, Ocupa não é? Cria espaço. alguma altura. Mas esta, como sei que já funciona e já foi decapada, é tranquilo Mas normalmente vocês nem sequer têm que fazê-lo se a madeira está boa. Não, escusamos de estar a gastar material para o integral da Sim. mesa, mas só para a parte estética, não me parece nada incorreto. Também não sabemos quando vamos querer voltar a mudar a, Exatamente, a cor. Exatamente, e assim até é mais fácil. Então voltamos a usar aqui o pincel para fazer os recortes da frente de gaveta, que é um pouco mais trabalhada. É um trabalho de parícia. <risos> enquanto... enquanto uh está aí a ser passado o primário, se calhar vou colocar mais uma questão. Sim, claro. Uh, Helena Proença, a senhora Helena Proença está-nos a questionar se os móveis de cozinha, se também é aconselhado a uh, tinta aquosa para os móveis de cozinha? Muito ótima pergunta e não, não é. Estes são os casos, os móveis de cozinha ou os móveis de casa de banho, que nós utilizamos, imagina, descontextualizamos um aparador e colocamos lo na casa de banho com um lavatório em cima. Uh, podemos utilizar uma tinta aquosa, mas devemos utilizar um verniz tipo verniz marítimo, aquele dos barcos, que é extremamente resistente, que nós possamos aplicar, aplicar água sim. e que haja salpicos por todo o lado, mas que a longo prazo não se estrague. Nos armários da cozinha, como há a hum, comida, há gordura, aos sopores, gorduras. há gorduras, e nós manuseamos os armários com as mãos, muitas das vezes nem vamos ao puxador, portanto, aquilo acaba por ter um desgaste extra, uh, portanto, sugiro que sim, que sejam lacados com produtos sintéticos, sim, são muito mais duradouros, nesse caso muito específico, sim. E também tendo sempre em conta qual é o material do armário, porque Exatamente. nem todos têm o mesmo, o mesmo material, sim, nem todos dá para... É verdade, mas mesmo o material sintético, não seja madeira, que seja MDF, ou que seja, bom, esperemos que não seja algo cartonado, porque na cozinha não vai funcionar muito bem a longo prazo, mas sim, o sintético é muito mais duradouro, nesse sentido. Para a cozinha, eu é penso que seja mais adequado, penso não, <risos> tenho a certeza, inclusivamente na casa de banho, sim. Já que estamos a falar sobre a aplicação de produtos, temos uhum. aqui uh, mais uma questão da, da senhora Patrícia Campizas. Uh, diz que a guida referiu que não se deve aplicar óleo de cedro nos móveis. Então, qual é o melhor produto para limpar e para hidratar as madeiras? Normalmente, nós pomos parafina ou parafina ou vaselina líquida, que também se compra... Uh... Em frascos nas drogarias e nas lojas de Roi Merlin é verdade eu digo drogarias porque não há nenhuma, infelizmente, loja de Merlin no meu barco, mas claro, basicamente é isso é muito mais inócuo mas nós temos página, temos site também eu de ler e temos eu entregas ao domínio é verdade sim, e não também é está na drogaria, de... na secção da drogaria sim, exato, mas sim apostar na parafina e na vaselina que é algo mais natural e que não empapa se assim é, podemos dizer, com o pó, uh, isso é uma mais-valia, às vezes até riscos são retirados com, com vaselina ou com parafina é. e funciona bastante bem. E pronto, temos aqui e agora, já entretanto, vamos aí boa. àqueles pequenos pormenores exatamente. que podem ficar... Muitas sim. vezes, o que acontece, às vezes nós aplicamos betume nesta... O que acontece, quando eu aplicar primário, posso verificar, porque o primário uh, homogeneiza homoge, de... <risos> sim, okay. a peça Sim, torna mais homogénea a peça, exato. Faz com que, às vezes, apareçam outras fissuras que nós não nos apercebemos no prim... no, em primário lugar. E mesmo lugar, depois portanto, de lixar, se calhar. E aplicamos outra vez o... Um, Reaplicamos outra vez a massa, porque não há ordem, na realidade ah, okay. eu gosto de tapar os buracos porque assim ficam logo todos tapados. Passamos uma lixa e aplicamos primário, mas durante a aplicação do primário ou até da tinta, às vezes o betume rebate como é aquoso. Vamos Quando colocar -o se... novamente? Sim, exatamente. Podemos fazer uma reaplicação e não é necessário pôr primário é. outra vez, porque a complexão permite que a tinta seja aplicada uhum. logo a seguir. Mas é normal, não é falta de jeito, não é má aplicação, não é nada disso. É-me a dar a absorver e às vezes o... o Só se vê como passar do Sim, tempo. vai retraindo. Uh, pronto, basicamente é isto, é assim que temos que ficar. O primário fica meio manchado, não fica homogéneo, não é uma tinta uh, e permite apenas que a tinta depois seja aplicada. Portanto, não está mal aplicada, é mesmo assim. <risos> então, Cristiana, temos tempo para aplicar à volta ou... Sim, sim, temos tempo. É, não é? temos tempo. Então, acabamos a gaveta. Está mesmo seca, seca esta madeira, coitadinha. O que eu fui é fazer? Acho que se a minha avó se matava Mas Também dá para perceber que conseguimos sempre recuperar uma peça Exatamente. por pior que ela esteja. Sim, é verdade. Eu pensei assim, bem, mal por mal, primeiro, é uma peça que me diz efetivamente algo e que eu já sei que não tenho muito tempo livre. E então achei que era ótima porque tinha duas unidades. Estava perfeitamente para ilustrarmos aqui as várias Sim. etapas. E também porque me diz algo, é verdade. Acho que a maior parte das pessoas também que querem mudar os móveis, não é só o estético, mas também porque querem... Um... Guardar os momentos sim. que viveram. e porque têm memórias tem. com algumas das peças, eu acho que sim. E têm pena de, um, de se descartar das peças. É que qualquer peça é possível e passível de ser transformada, não é? Mesmo não tem que ser móveis antigos ou só de madeira, também se pode transformar móveis da aparito ou de MDF, ou do que quer que seja, não é? Tudo é possível. Acho que já sujei o vosso chão. Lamento. Não faço mal. É quase <risos> É, não é? é. <risos> Boa, exato. Então... Uh, tudo. Temos sempre que sacrificar um lado, não é? Que é aquilo que vai ficar a secar enquanto as outras superfícies secam. Aqui é que, por exemplo, dizem-nos 4 horas. 4 horas para a reaplicação. Mas se nós tivermos a parte de baixo por pintar, uma hora depois nós podemos manusear e terminar e de pintar a peça. A Exatamente. Não podem. É dar uma segunda de mão antes de. Não convém. depois extrapolar nos prazos pode não correr muito bem. Mas sim, experimentem. Cada caso é um caso e eu acho que a prática dita o modo, portanto... Pronto, é mais ou menos assim que fica. E já está como o resto. Sim, exato fica mais ou menos como o outro. Estão a ver? Este bocado de verde que está aqui basta passar uma lixa e não temos que retirar todo não se vai ver, vai ficar completamente coberto com o primário. Ah, outra dica esta peça, por exemplo nós agora esta só levou uma de mão mas se vocês tiverem uma peça muito escura ou muito seca, vão ver que quando seca não fica tão branco às vezes pode ficar mais translúcido e haver-se muito os vais uh, aproveitem e deem uma segunda de mão nesse caso, em peças de madeira mais escura ou mais seca, convém fazer uma reaplicação uh, de primário duas vezes porque depois, o normal de colocarmos a tinta são duas, no máximo uma três de mão, a terceira já é em retoques, e se, portanto, se bem... vocês tiverem que fazer terceira, quarta, quer dizer que alguma coisa correu mal, é portanto, convém preparar bem a base para depois terem menos trabalho, um pouco que se passam mesmo com a lixa, se não lixarmos bem, depois também não Sendo aderram também o primário, a tinta também não tem tanta durabilidade, convém seguir mesmo os passos. Então, agora se calhar passamos aqui para esta, Sim, ainda conseguimos. em partes. Sim. Um podemos bocadinho. também desconstruir aqui e retirar e quimar a gaveta. A prateleira se calhar. Ah, vamos fazer sim, aqui? acho que sim. Parece-me uma boa ideia. Então, esta já tem primário, já tem petume, já está seco e o que precisamos de fazer entre o primário e o petume é passar uma lixa. Vamos passar agora uma lixa que já é de acabamento, que é uh, 220. Que é uma lixa já quase de finalização. E se, passarmos, se passássemos uma lixa maior, o que queria fazer era retirar uh, o betume. não é isso que nós queremos, queremos que ele fique queremos. lá. Uh, normalmente, o que é que fazemos? Pegamos na lixa e... Cortamos uma tira e dobramos a lixa sobre si. Isto faz com que... Quando nós uh, manusearmos a lixa, ela prende-se e um, não desliza. O que, qual é a intenção de passar a lixa? Um, é utilizarem os vossos dedos mais do que os olhos. Neste caso, nós olhamos e está tudo branco, parece que está tudo ótimo. Na realidade, quando passamos a mão, está bastante áspero, especialmente nos sítios onde eu apliquei ptume. Portanto, O ideal é passarem... Isto é mesmo uma passagem, de forma a aniquilar alguma aspereza que o betume tenha deixado e depois passarem com a mão. Ok, está liso, está perfeito, passamos para a área seguinte. Se calhar fazemos essa parte da frente. Ah, tão linda essa cor. Vem. <risos> boa escolha, boa escolha. <risos> Então, as partes mais difíceis são os baixos relevos e os canos, e aí podemos recortar pequeninos bocados de lixa e adequar. A intenção é mesmo retirar o que está áspero e tornar macio. Reparem que, mesmo a passar a lixa, como ela é de grão fino, ela não retira. Um, não retiro no o primário. primário, não é essa a intenção, não é? É mesmo só deixar a madeira macia e pronta para receber a tinta. Mais uma vez, se vocês virem que com a tinta existe alguma falha que precisa de ser colmatada, não há problema nenhum e voltamos a, voltamos a aplicar. A aplicar é? Sim, quando a tinta secar, entre de mãos de tinta, voltamos a, a aplicar. Eu vou fazer aqui uma batota, vou só tirar o pó. Não é muito, na realidade, sim. Então, agora, vou libertar aqui do primário e podes... Já mexeste? Pois, esquecemos da banana. Não faz mal. A tá. agora. Sim. sim. Melhor com esse, é? é? Ok. Temos que aproveitar o que temos. Não tem mal, porque temos aqui a trincha para ir calhar aqui Sim, para claro. um bocadinho. Vamos só dar aqui uma pequena ideia também do resultado final. Exatamente. Senão nem tinha, nem tinha lógica, não é? Então, vamos verter a tinta. Aqui para todo o tabuleiro. É a saga do verde, que é a minha cor preferida. <risos> nem por acaso. Mas este é a sui Vou-te dar a primazia. A seguir. Está então, lá? Isto é igual ao primário. É só pegarmos na trincha e fazermos os recortes com a trincha. Aqui na tinta, qual é o truque? O truque, na realidade, é fazer deslizar a tinta em todo o lado e uh, controlar as gotas, que é, okay. é o nosso maior inimigo, é deixar secar gotas e depois ficar imperfeito. A tinta aquosa é extremamente fácil de aplicar, é, é só deslizar, exatamente. Vou então, descobrir a agora. Sim, claro. Pelo menos dar a cor, é bom ter feito uma capa, assim não para as mãos. Tá perfeito, é isso mesmo. Enquanto vamos aqui uh, aplicando, aplicando a tinta, eu aproveito para, para sugerir uh, a quem nos está a ver que vá, que vá seguindo uh, todos os trabalhos da Guida, quer no seu site tá www.monstros.pt e também nas redes sociais, basta que pesquisem por monstros.pt que vão encontrar. Uh, já sabem que todos os materiais que vão precisar para pôr mãos à obra conseguem encontrá-los nas nossas lojas, quer no nosso site, leroamerlan.pt, quer também nas nossas lojas físicas. Então, agora eu vou-te passar aqui o um rolo e agora, em vez de passarmos assim, vamos aproveitar o rolo para fazer assim, nesta direção. É por isso que eu gosto do rolo de espuma. Quando tu passas, a única coisa que acontece é ficar com algumas bolhas, que são dar e que vão desaparecendo a... à medida que o tempo vai passando. Pronto, basicamente, aqui na tinta há total liberdade de direção, podem pintar para um lado, para o outro. Aliás, quando aplicam o primário, se aplicarem na horizontal, depois aplicam na vertical, para fazer uma espécie de cruzado e ficar com mais, uh, com mais cobertura. Pronto, basicamente é isto. Imaginem, isto é uma tinta não muito clarinha, portanto, não é branco, nem beijo, mas uh, se isto é uma primeira de mão, vocês só vão ter que aplicar duas, um não é? Dois. Uma cor bem gira. Então, eu gostava de fazer uma observação em relação às ferragens. Eu tirei as ferragens todas, porque a primeira coisa que se faz nos móveis é desmontá-los, não é? Este são umas ferragens antigas, originais e que são de latão. Existem N tipos de metais. Se for de latão, se vocês quiserem saber se é de latão, colocam um ímã e se... Uh, não colar eu porque é de latão <risos> isto é porque porque depois vão ver mezinhas para limpar metais e o mais adequado uh, pode ser, número 1 um, aquele limpa metais que vocês uh, trouxeram e muito bem ou uh, se vocês forem como eu e gostarem se querem algo mais dourado vocês podem pôr o latão exatamente desta cor com este limpa metais ou se vocês quiserem só tirar o verdete e o velho e deixar esta Uh, esta pátina antiga, que eu gosto deste efeito 3D mais escuro em alguns sítios que foi uh, ganhando com o passar do tempo, apliquem apenas vinagre. Podem pôr o vinagre, por exemplo. Podem verter vinagre para um frasco Bom, e deixar aqui um dia deixar para o aqui. outro. Exatamente. Okay. Ou podem pegar num vinagre, uh, neste caso até pulverizar, e passar com uma escova. Uh, vamos fazer um. Temos tempo uh. para fazer um para ilustrar. Enquanto se calhar Sim. vai mostrando. Obrigada, Guida, Eu vou colocar Sim, uma claro. questão. Já agora para quem não conseguiu aqui, apanhar questão. as indicações que eu dei é. uh, Posso, claro. da página da, da Guida, elas já estão na nossa, na nossa página de Instagram e do Facebook, portanto é só ir lá espreitar. Antes. Guida, questiona-nos aqui enquanto fica, fica aí o, o vinagre, uh, se o hum. Shock Paint também se pode usar em portas, rodapés e ombreiras ou se é de acabamento mais frágil. Hum pode usar em todo o lado, sim, é de acabamento mais frágil, seja qual for uh, o suporte, sendo que se são ombreiras ou portas mesmo que se manuseiem, portas de casa é uma coisa que se manuseia muito facilmente, que nós precisamos que sejam laváveis. Rodapés é algo que bate o aspirador, os nossos pés, as bolas dos miúdos, é. portanto convém que seja algo com mais resistência. Porquê? Porque o short paint é utilizado para, com o objetivo único de termos, podermos extrapolar não é, passos e uh, atingirmos uma uma cor, como por exemplo nestas mesas eu poderia ter optado por colocar sólido paint tendo sempre em mente que mesmo a primar tem que ser acabado com verniz ou com uma cera Uh, e mesmo depois de fazer esse tratamento, uh, a durabilidade é sempre menor. Menor porque não aplicamos o primário, que não agrega a tinta, e menor porque não há duas ou três de mão de tinta, mas só aquele produto. Portanto, sim, tem uma fragilidade maior. Optem por utilizá-lo para móveis que não são uh, regularmente utilizados, como os rodapés ou as portas, que são uma coisa que tem muita, muita movimentação e que precisam de ser laváveis. E se calhar optem por aplicá-lo numa cômoda ou numa mesa de cabeceira, num num espalho, então, coisas de parede que nós não. não, não molduras tanta... Exatamente, não frequente. mexemos com tanta frequência, têm um uso menor, portanto, uma durabilidade, neste caso, proporcionalmente maior também. Bem. Então é só aplicar, no caso, o, um, o vinagre, ele sim. fica de um dia para o outro? Sim, Neste no caso, caso um dia... não quererem sequer esfregar, podem pôr dentro de um frasco, sim. Se não funcionar, podem pôr em água, ferver o mesmo vinagre, se quiserem que elas fiquem mesmo douradas, ou então optar pelo limpa metais, que também funciona muitíssimo bem, que tem que esfregar com alguma veemência, que não é rápido, rápido, mas fica assim. Eu, pessoalmente, acho que fica mais interessante mais antigo, portanto, por uma limpeza mais superficial, sendo que no final também temos que selar com. Tu tinhas mapas? Tinhas, não dá desculpa. Uh, no final, temos sempre que selar com algo. O metal é uma coisa que oxida só com o ar, não é? Como o nome indica. Portanto, se nós não selarmos ou com macer ou com verniz, não o que acontece é que ele vai voltar a oxidar. Pronto, basicamente, se vocês querem ver a diferença, isto é o que eu acho interessante. E que não é muito invasivo. Isto é um um acho charinho. que já dá para mostrar. <risos> acho Sim. que já conseguimos Eu mostrar acho que assim. Conseguimos Estamos mostrar aqui perfeitamente, mesmo. não é? O da Cristiana é o que está bom. Eu fiz. <risos> Eu que já está, está ótimo. E este é o que está bastante uh, sujo pelo tempo tem gordura, tem aquele verdete típico da oxidação. Mas, já sabem, se quiserem assim, mesmo metalizados têm também outra forma, que é deixar no, verniz, no, no vinagre, o vinagre com água fácil. a ferver também com vinagre. Sim. Se tiverem, se não, se tiverem limpa metais, também é mais funciona. rápido, sim. Então, não temos tempo para mais, está a acabar. Sim, o que eu vou aproveitar para dizer é que estes vídeos vão ficar disponíveis no nosso site, leromeirland.pt, na página do evento, Dias da Casa Sustentável, pode ver e rever as vezes que quiser. Vai também ficar disponível no nosso canal de YouTube, Le Romerlan Portugal, e também na nossa página de Facebook, Le Romerlan Portugal. Sugiro agora que, que ponham mãos à obra e que nos mostrem depois também os vossos resultados, por exemplo, através de mensagem privada, nas nossas redes sociais. Por agora, agradeço à Guida por ter estado cá connosco. Obrigada. Obrigada também a si que esteve desse lado e mantenha-se aí que já de seguida vai aprender uma série de dicas que o vai ajudar a tornar a sua casa ainda mais sustentável.